É isso que dá quando eu resolvo fazer uma música em live. que eu passei. agora que eu agora Tira os meus irmãos do jogo, podem me roubar A gente vai lá e constrói de novo, é os nerds luta. Foi de graça essa divulgação, vários gente com um milhão Então, hein, valeu pela gratidão, peito nossa legião Nossa vida é um show e é uma história de superação Negócio tem defeito, você quer um superfeto Você estuda do meu jeito, foi com o coração Não com como defeito, tive que abrir meu peito Todas vezes eu preconceito, não tá em vão Eu tenho... Eu sei que você não aguenta. Peça nossa legião. Confira o que eu passei e agora quer roubar não vai. Despeita a minha história, por favor. <risos> Tá, eu confesso que eu demorei pra fazer um vídeo falando sobre esse assunto, e 987 pessoas já falaram sobre, mas sendo sincero, fof. Eu quero comentar sobre a Tuei, e sua incrível filha da putagem com os canais de anime, e principalmente os canais de Rap Geek. Pra começo de conversa, eu tô com preguiça de explicar detalhadamente, porque sério, olha essa minha voz, eu tô com uma gripe muito ferrada, sério, eu nem sair da cama eu tô conseguindo. Sem mesmo, eu tô gravando isso aqui com 39 graus de temperatura, ou seja, febre pra caceta, e também daí... Mas pra vocês entenderem o contexto de uma maneira rápida e clara, existem os canais de Rap Geek que vivem fazendo músicas de anime, é uma profissão ser um cantor de Rap Geek, e também existe a Toei. Que é um estúdio que tem direito de One Piece, Dragon Ball Z e mais uns outros que eu tô com preguiça pra ficar explicando. Em um dia lindo, clima ensolarado, quer dizer, eu acho que o dia tava horrível, o clima nublado. a Toei decidiu meter a pica. Decidiu dar 12 strikes no canal do Enigma, que é um desses canais de Rap Geek, muito bom inclusive. Sério, o cara tem uma voz muito gostosa. E no YouTube é simples. Tomou um aviso e 3 strikes, tu chora no banho porque vão apagar seu canal. E foi exatamente o que rolou. Vão apagar o canal do Enigma, que inclusive no momento que eu tô fazendo esse vídeo por milagre ele ainda tá de pé, só que ele já tem um canal secundário pra caso algo aconteça, é só vocês acessarem lá, tá aí na descrição, e manos, a partir daí a putaria ela foi liberada, A atuei, ela começou a distribuir strikes pra todo mundo, e yeah. é... Ela distribuiu o Strike pros 7 minutos pro Mega Rap e até pro canal de React pra vocês terem ideia. Imagina essas empresas conseguirem derrubar canais como 7 minutos do Mega Rap. Puta merda, véi. O que, pra ser bem sincero e sensato, direito a tuei ela tem todo pra fazer isso, de dar strike, sabe? Afinal, todo o direito dos animes é do estúdio. E não tem como a gente tentar mudar isso. Os direitos é dela e ponto final. Mas, cara, aí vai mamar uma pica, né? Desculpa ter o palavreado, mas me revolta real, saca? Os os canais de anime e Rap Geek são os principais caras que divulgam gratuitamente os animes da Tuei. Eu não sou ninguém pra falar, mas eu acredito que muitos dos animes ficaram mais famosos graças a músicas e vídeos desses canais, saca? E aí eles vêm com uma dessa? Pelo amor né véi. Se os caras repostassem os animes, aí beleza, mete o strike porque é isso que tem que fazer com quem só rouba o trabalho e reposta pra ganhar algo em cima. Mas manos, eles criam algo novo com cenas do anime e transformam em uma obra única Sabe, estão fazendo algo único, saca? É uma parada totalmente desnecessária. Até porque, como eu disse, canais de rap geek influenciam pessoas a assistirem os animes. Ou seja, é os principais responsáveis por divulgar o anime de uma maneira gratuita. sendo assim, gera toda uma renda pro próprio estúdio por ter público assistindo, saca? E sério, forçar os artistas a mudarem, a se adaptar, quem só tem a perder não são os artistas, e sim o próprio estúdio. Eles não conseguem enxergar isso, mano. É uma coisa lógica. Se os caras vão parar de usar cenas do anime Só vão usar tipografia e tudo mais Logo, o anime não vai ser tão valorizado assim E assim a música Mas beleza, né? Se eles acham que tá... Certo? Tô aqui, véi. E eu fico realmente pensando também como deve ser assustador pros editores de vídeo nesse estilo, mano. Afinal, na grande maioria das vezes, não é o cantor que edita o vídeo da música em si, e sim editores, e dependendo do que o editor coloca na tela, pode custar todo o trabalho e acabar prejudicando sem querer o dono do canal. Então todo esse processo de se reinventar vai ser bem difícil, véi, e eu espero demais que eles consigam o que na real já estão conseguindo. Enfim, a força que a cena geek tem no Brasil não não é só por causa da animação que a empresa faz não, pô, é por grande parte graças a esses artistas brasileiros como Enigma, o Emega Rap, os 7 minutos, o Taos ainda, enfim. Mano, todos esses cantores da cena geek eles são muito importantes, e infelizmente eles têm que sempre passar por problemas e dificuldades, e quase sempre terem que se adaptar, e manos, não vai ser um gatinho que vai acabar com o trabalho deles não, podem até tentar, mas é óbvio que não vão conseguir. A cena geek ela já tá se reinventando. Me dá pra ver nitidamente isso. Então do fundo do coração. Toei vai se fuder. Porque tudo isso que você fez, eu tenho certeza que é só um combustível a mais pra cena geek se fortalecer ainda mais.